Foram cinco dias de aprendizado com palestrantes de várias partes do país. O desembargador Ingo Sarlé veio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Um dos grandes debates que se trava não só no Brasil, É sempre envolve reformas é, que têm impacto sobre direitos sociais, especialmente direitos trabalhistas. Tá? E é claro que nessas reformas, muitas vezes, direitos são afetados, há uma relativização de direitos fundamentais e a grande discussão é se os direitos trabalhistas são direitos fundamentais e se nessa medida existe alguma possibilidade de relativização e quais são os limites dessa possibilidade de relativização. É a primeira edição da Semana Jurídica de 2019, evento realizado pela Escola Judicial do TRT. A semana jurídica ela tem previsão é, para ser realizada em todos os tribunais do Brasil e é um momento muito importante, não apenas para a integração do corpo de magistrados, né, mas para dar continuidade aos estudos, para debater assuntos importantes que estão na pauta do primeiro e do segundo grau. Então é um momento de estudo realmente, onde a, os magistrados se debruçam sobre temas importantes e que estão palpitando ali naquele momento e para que a gente encontre, então, soluções que vão melhorar a nossa jurisprudência, enfim, pacificar entendimentos. Um dos temas abordados do evento é importante para a Justiça do Trabalho. Trata das relações entre os juízes e as mídias sociais. A questão da, da exposição inadequada, né, que a maior, é, muitos agentes públicos, né, servidores públicos, é, acabam desenvolvendo nas redes sociais, né? Nós, a gente está vivendo aí um momento em que as redes sociais estão, né, em evidência e a gente está vendo autoridades, né, do alto escalão do governo, é né, usando muito intensamente as redes sociais e a gente também tem acompanhado os problemas, né, que o, o mau uso né, dessas redes sociais traz, né. Para essas autoridades e para as instituições. O palestrante aproveitou também para dar dicas de como os juízes devem se comportar na internet. Das principais que eu acho é quando você vai é, criar um perfil numa rede social, você tem que conhecer a política de privacidade daquela rede social né? saber como, como que aquela rede social é, trata os dados, os seus dados. O encontro também estimulou a importância de promover a paz no poder judiciário trabalhista. Ela trabalha a partir dos quatro eixos eh, que a Escola Nacional de Magistratura traçou para a formação inicial e continuada dos juízes. Quais são esses eixos? Estudos sobre ética, alteridade, direito de sociedade e solução de conflitos. Então a gente trabalha esses quatro grandes eixos de sorte a capacitar os juízes que esse tema de humanizar as relações ele foi tão abordado né na semana jurídica porque o homem tem que ser o indivíduo tem que ser o centro da, da, da, das instituições não adianta de nada adianta ficar buscando é, índices e vetores se não se prestigiar o, o humano dentro da instituição a semana jurídica acontece duas vezes por ano para proporcionar novos aprendizados e a integração entre os juízes. O papel integrativo uh, que o que o juiz tem que ter, seja na sua unidade ou com seus próprios colegas, isso está sendo muito trabalhado aqui e está sendo muito importante para nossa formação. É sempre um momento de muito aprendizado também, não só um aprendizado voltado para a atividade jurisdicional, mas também para, para a vida, né como seres humanos, eu acho que a gente evolui muito. Os temas dessa Semana Jurídica foram muito interessantes e incentivaram muito essa, essa nossa integração realmente. E a segunda edição da Semana Jurídica está programada para setembro.